Olá, eu sou a doutora Nanda Menezes e seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje eu vou responder uma dúvida, que pode usar as lentes de contato dental? Bem, elas são indicadas para quase todas as necessidades de alteração da estética dos dentes, com a grande vantagem que o desgaste é mínimo, de 0,3 a 0,5 mm de espessura ou até mesmo desnecessário, e apenas na região da frente dos dentes. O principal benefício das lentes de contato dental é que praticamente qualquer paciente pode usá-las. Mas vale ressaltar, o procedimento corrige somente pequenas imperfeições estéticas, como a cor, formato dos dentes e pequenos espaços. Os dentes muito tortos ou com cárie, por exemplo, precisam receber um tratamento prévio para dar início ao tratamento. E aí, já está se imaginando com um sorriso perfeito? gente a sua consulta e nos vemos no próximo vídeo!